Até o momento, existem 19 modelos diferentes de facas no CSGO. E possivelmente a gente pode ter uma vigésima faca adicionada no CSGO nesse ano de 2023. Seria bem legal uma novidade. Mas antes de a gente prosseguir pro vídeo, eu quero saber de você quais são as suas três facas favoritas do CSGO? Deixa aí nos comentários. E nós temos o 20.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 Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver uma pesquisa com diversos colecionadores de skins de CSGO Perguntando pra eles qual que é a melhor e qual que é a pior faca do CSGO eu acho bem legal a gente analisar isso porque dá pra ganhar dinheiro pensando basicamente Que as facas mais desejadas, que a comunidade coloca mais acima São as que acabam valorizando um pouco mais Simplesmente por ter mais desejo ali na hora do cara comprar Ele não pensa muito, né? Ele vai mais na emoção Então vamos que vamos, galera Eu queria ter feito essa pesquisa eu mesmo Mas ele pensou antes, né? Um youtuber aí que faz diversas skins de CSGO, ele cria várias skins, e a pior é a Navadia, mano, em décima nona posição, a Navadia é a pior faca do CSGO, a gutte logo depois? Nossa, a galera não gosta mesmo da gutte mano, depois eu vou dar uma analisada nas skins que eu acho que não tão certas, mas daí eu vejo dentro do CS e a gente discute no final do vídeo, Shadow Daggers, a terceira pior faca do CS, eu acho que até faz sentido, eu prefiro a Shadow Daggers do que a gutte a foca, ela tem uma animaçãozinha bacana, pô, mas tá entre as quatro piores, piores facas do CS de acordo com a comunidade a quinta pior é a Bowie não tem faca pior que a Bowie aqui eu acho que eu discordo eu gosto um pouco mais da Bowie do que algumas tipo a para Survival que acabou de aparecer para mim a Survival tá antes da Bowie mas tá do lado uma da outra então tá tudo bem e a próxima provavelmente vai ser a Paracord Night nice. A galera não gostou E eu não vi esse vídeo antes, velho Eu tô reagindo aqui Mas a galera não gostou dessas facas Agora talvez seja a Ursus, mano Eu, pessoalmente, colocaria a Ursus aqui antes da Huntsman Talvez porque eu tenho um carinho pela Huntsman Foi a minha primeira faca do CSGO Eu acho essa faca irada. Principalmente, assim, Safira, Rubi Ô, oh, louco, a Felipe é massa pra caramba Mas a gente tá chegando já nos mais tops São as facas mais antigas do CSGO Que vão estar mais no topo da lista Temos ela iniciando o nosso top 10 Classic Knife em décimo lugar Entre as melhores facas do CSGO em top 9, a Ursus Uma faca que eu não gosto, mas muita gente gosta Então eu vou ter que aceitar A lâmina da faca é interessante, assim e tal Não é uma faca, tipo assim, feia, né? Em oitavo lugar, a Nômade A galera gostou muito da Nômade Que é uma das facas mais recentes aí lançadas no CS, né? Talvez ela podia estar tá até mais um pouco à frente nessa lista Eu colocaria a Nômade na frente da Estileto eu Deixaria a Estileto no oitavo lugar E traria a Nômade aqui pro sétimo Em sexto lugar, Skeleton Essa faca realmente é muito top Mas ela não dá pra bater de frente com o M9, Carambit, um Butterfly, que são as top 3, provavelmente. Aqui a gente tem a Talon no top 5. Então, agora são as quatro favoritas, velho. Vai ser baioneta agora. Com certeza, baioneta. Bayoneta, a faca top 4 do CSGO. E particularmente pra mim, essa animação aqui da baioneta, jogando a faca pra cima, é uma das melhores animações pra Alpers. Porque, tipo, se você tá numa situação de pescar um play aí, você mata ele, puxa a faquinha assim, ela é muito massa. Essa animação de você dar um tiro e puxar essa baioneta, cara, pra mim é uma das. Mais sensacionais do CSGO E eu sinto saudades de ter Bayoneta, Safira e Rubi, mano Um kitzinho que eu gostei, hein E se nós temos a Bayoneta no top 4 Eu vou adivinhar que o top 3 é M9 Bayoneta Uma faca um pouco mais cara não tem uma animação tão insana Igual a Bayoneta Mas é uma faca que tem mais presença É uma faca que ela preenche bastante a tela Se eu tivesse que escolher Apenas uma Doppler Provavelmente seria um M9 Safira Pensando que é uma faca grande E preenche bastante a tela Mas eu gosto um pouco mais a carambite da butterfly, eu acho que a comunidade concorda comigo, por isso que a M9 ficou aqui no top 3 e ela também não tem uma animação tão insana nem um muito legal, é bem simples, padrão, parece uma faca devagar pesada né, e no top 3 nós tivemos baioneta M9 sobraram carambite e butterfly e particularmente eu sinto que a butterfly é a faca mais querida da comunidade e é isso mesmo galera, top 2 carambite, no meu coração é top 1, mas a comunidade sempre considerou a carambite, enfim a Butterfly que nós temos aqui no top 1 E agora eu vou discutir um pouquinho a respeito disso Por que a Butterfly é a faca mais desejada do CSGO Voltando um pouquinho aqui na baioneta Essa daqui sempre foi a top 4 sim Às vezes a Talon podia estar um pouquinho mais desejada que a baioneta Mas ó, a top 2 sempre foi uma briga entre M9 e Carambit Se a gente pega aí os preços de facas Principalmente as Dopplers Todas as M9 Dopplers são um pouquinho mais caras do que as Carambit Dopplers e todas as Butterflies são um pouquinho mais caras que as M9 Dopplers Então isso é meio que o um mercado de skins Falando a preferência dele, né? Por muito tempo, essa daqui foi a faca mais desejada do CSGO E eu diria que sempre foi uma briga eterna Entre Karambit e M9 no segundo lugar Mas, quando a gente fala de faca mais cara Na verdade, as mais caras são as Blue Gems, Rubi, Safira, Emerald, Black Pearl Nenhuma chega a custar mais do que 100 mil reais Enquanto que Karambit Blue Jam, por exemplo A gente tem algumas que passam de 500 mil reais. Enquanto essa daqui é a M9 Blue Jam mais top que existe. Uma 601 Minimal Wear. Mas por outro lado, a Carambiche 387 é tipo assim, muito mais popular, muito mais bonita, 100% azul. Então eu acho que é por isso que a comunidade prefere a Carambite do que a M9. Já falando de Butterfly Blue Jam, essa daqui é a melhor que existe. Olha, ela é bem bonita. Não vou negar que eu acho ela mais bonita do que a M9, mas ela não consegue nunca uma combinação de 100% de azul nos mil patterns existentes aí pra faca. Se a gente for ficar falando de Blue Jane, mano. Eu vou ficar uma hora aqui gravando esse vídeo, mas eu queria só fazer uma menção honrosa à Skeleton. Eu acho que a galera gostou muito dela, porque quando ela foi lançada também, teve essa versão aqui, ó. Casey Harden Pattern 403, mano. Que é um azul absurdamente irado. Eu acho que a Nomad também é uma faca que merece uma posição alta, mano. Principalmente por causa da Blue Jane dela. Sei lá, velho. As facas do Blue Jane do CSGO são muito loucas. Mas e aí? O que você achou dessa lista? Da pior para a melhor faca? Você concorda com todas as posições? Você discorda? deixa nos comentários e me fala as suas três facas preferidas do CSGO. Deixa um like no vídeo pra dar uma força em cima na próxima, tamo junto. Falou.